E finalmente todas as novidades do Brawl Pass são reveladas Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o Brawl Pass As missões, as caixas, as recompensas durante o Brawl Pass E tudo mais que você quer saber Vamos comprar aqui, agora, o novo Brawl Pass E saber todos os detalhes neste vídeo, aqui no Calabro Clash Ok <música> A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E agora sim com o Sneak Peek 1 Com todas as novidades a respeito do Brawl Pass Neste vídeo eu vou fazer tudo sobre o Brawl Pass Também sobre as missões e também uma novidade muito legal Vamos começar vendo a nova tela de abertura do Brawl Stars Então segura aí na cadeira e bora lá Vamos ver juntos aqui a nova tela de abertura do Brawl Stars Que tá demais, então bora lá É isso, a nova tela de abertura totalmente tematizada De acordo com o Brawl Pass Provavelmente deve ser assim que a gente vai seguir De acordo com o que a gente já sabe também do Clash Royale Também que já acontece dessa forma A gente já caiu aqui dentro do jogo, já estamos dentro do jogo E já vemos uma novidade aqui galera Então, além da tela de abertura nova é, Do som ambiente também que muda Aqui a gente tem já no canto, no canto inferior esquerdo Brawl Pass, ali o passe do Brawl Stars é, e já não tem mais as caixas que ficavam ali. Eu vou mostrar pra vocês onde elas estão e mostrar pra vocês tudo sobre o que vocês precisam saber do Brawl Stars no Brawl Pass. Ah galera, mas antes de sabermos sobre tudo do Brawl Pass, não esqueça de quando for comprar as gemas pra poder conseguir o seu Brawl Pass, vir aqui na loja e ir lá no final, clicar em inserir código e colocar o código Bruno Clash. Assim você vai ajudar. O canal Bruno Clash sem pagar nada a mais por isso E ser aí um dos contribuidores, um dos caras tops do Brawl Stars e do canal Bruno Clash Então não esqueça, código Bruno Clash na loja Tamo junto e bora ver as novidades Bora clicar aqui em Brawl Pass e tá aqui a tela do Brawl Pass que vocês terão aí na sua conta Quando chegar a atualização que tá bem próxima Bom, é o seguinte, tá aqui a tela pra vocês Essa é a tela do Brawl Pass Temporada 1, um, Bazar da Tara, em português já, tranquilão Temos algumas coisas pra fazer aqui Primeiro, a gente vai ver aqui é, as caixas Lembra que eu falei que tinha as caixas que você deixou pra abrir? Sumiu, agora tem Brawl Pass ali, né? Calma, aqui em cima, ó, do lado direito superior ali, ó, abrir caixas pendentes Quando você clica aqui, aparece quantas caixas você deixou de abrir nas suas, na, na, na, Versão anterior, vamos dizer assim Eu tinha 30 caixas, já apareceu aqui, 30 caixas Grandes, uma não sei o que comum e tal Você abre as caixas, tranquilão Não tem problema, abriu as caixas É GG, então as caixas Que você não abriu, vai estar tá aqui Pra você poder abrir, então não se Desespere, bom, outra coisa Que a gente vai ver também, é em si O Brawl Pass, vamos começar a falar Do Brawl Pass em si, e depois Também eu falo das missões A gente vai ver ali, ó o seguinte, a gente tem como gemar sim o Brawl Pass todo A gente tem aqui as gemas, 30 gemas, tranquilão Mas vamos mostrar aí o que tem na, nesse caminho do Brawl Pass Vamos primeiro ativar o Brawl Pass E pra comprar o Brawl Pass você precisa de 170 gemas como eu falei pra vocês Mas calma, olha que legal isso daqui que eles colocaram Vamos clicar aqui em ativar, aparece aqui o tema do, do Brawl Pass, né, o que, tema não, na verdade a, a recompensa mais esperada do Brawl Pass que é o novo Brawler, o Gale, o Brawler cromático tem ali stickers também que a gente já viu, tem os emotes né, que a gente já viu tem também um, uma possível skin ali também do Gale que pode vir também e as caixas também, hein? e a grande diferença o Brawl Pass, para você desbloquear o Brawl Pass 170 gemas ali, desbloqueia emissões extras e recompensas do Brawl Pass para você ganhar essas coisas extras Combo ou você pode comprar o Combo do Brawl Pass que são o Brawl Pass mais 10 níveis, 10 patamares, 10 níveis né no Combo do Brawl Pass, esse aí é por 250 gemas são aí 80 gemas a mais você vai ver que em tese vale a pena se você quiser e dá uma adiantada, se você tiver essas gemas pode valer a pena também vamos lá, vamos comprar então já com o combo do Brawl Pass Não, já temos 250 aqui, né? Vamos fazer o seguinte Vamos comprar no nas missões na, Brawl Pass normal E a gente soma quanto seria pra poder chegar ao nível 10 E aí a gente tem uma ideia aí de se vale ou não a pena Comprar o combo do Brawl Pass Mas eu acho que vai valer e muito São 80 gemas a mais Bora comprar o Brawl Pass Adquirir Comprei o Brawl Pass, agora eu tenho as duas recompensas, entendeu? Eu tenho a de, baixa, que é a de baixo, que é free to play, que é de graça Pra quem não quiser comprar ou não puder comprar E a de cima, que é a do Brawl Pass Eu posso abrir a caixa aqui tranquilo Posso abrir a caixa aqui tranquilo De boas E posso gemar aqui, ó 35 fichas e pular para o próximo patamar Então, ó, vamos ver Até o nível 10, hein? 30, depois mais 30, depois mais 30 Só que... Já compensou comprar o combo do Brawl Pass que a gente teria visto Em 3 níveis você já compensa comprar lá Porque aqui a gente já gastou 90 E lá você gastaria 80 a mais Desbloqueando até o nível 10 aqui Então vale muito a pena comprar o combo do Brawl Pass Ganhando 10 níveis aí você Vai valer, vai valer a pena com certeza Se você tiver, faça isso que vale a pena Bom, vamos falar então das recompensas Caixa grande é, mega caixa para quem comprar o Brawl Pass é, Vamos no caminho de graça primeiro hein? Caixa grande, caixa comum Aí tem gemas, 10 gemas Vamos contar as gemas também Bacana, hein? 10 gemas ali, ó tem muita, 20 gemas Tem muita coisa aqui, 30 Olha quanta recompensa, hein? Toda, todo nível tem uma recompensa Isso é muito bacana 40 gemas, olha quantos níveis 50, opa, aqui tem 20 gemas Beleza então, ó, 60 gemas, aí aqui a gente vai andando pra frente, 80 gemas, mais pra frente, aqui vamos ver se tem mais, 80 gemas no total, 80 gemas no total. Mega caixa tem uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, olha quanta mega caixa, hein, 8 mega caixa e... 8 mega caixas. Temos 8 mega caixas para quem não comprar o pés, mas olha o que acontece. Se você comprar, você ainda ganha mais uma mega caixa. Tem duas mega caixas, 3, 4, 5, 6, 6 mega caixas a mais. Então você vai aí para 14, de 8, você pula para 14. Bom, vamos falar então agora das recompensas extras. Pra quem compra o Brawl Pass, pra você ver como vale a pena, hein, galera. Ó, temos além da mega caixa, caixa grande e tal, nós vamos ter aí muito ouro também. É, pontos de poder também pra poder melhorar os Brawlers. E aí o que é mais interessante, que a galera queria saber. No nível 30, você libera o Gale, o novo Brawler cromático do Brawl Stars. No nível 31, você, você libera a recompensa do Emote do Gale, o novo emote do Gale Tá aqui também, 30 e 31, hein Aí depois no 35 tem mais uma reação De emote do Gale também No 31 e no 35 No 39 mais um emote novo No 43 mais um emote novo Olha quanto emote No 47 outro No 49 outro No 51 outro 53 mais um Olha que doideira, 55, 57, 59 e pra fechar com chave de ouro, no nível 60 você libera a skin do Gale, o Gale Comerciante. Olha que legal. Então esse aqui é o Brawl Pass em detalhes pra vocês. Mas Bruno, como que eu consigo passar de um nível pro outro dentro do Brawl Pass? Eu tô no nível 4, eu quero ir pro nível 5. Eu tô no nível 3, eu quero ir pro nível 3. Ganhando fichas. Esse caminho aqui é completado por fichas, né? Então, ó, você clica aqui e você vai ver, ó, são 150 fichas para passar do nível 3 o nível 4, 150, e isso vai aumentando conforme o nível, né? E como eu ganho as fichas, você completa missões, tá aqui em cima as missões pra você, ó, cause 90 mil pontos de dano em pique gema, então joga pique gema, começa a bater bastante, tem muito dano, bate, bate, bate bastante, e aí você fecha esse, essa missão, e aí você ganha 100, é, 100 fichas pra você poder subir mais um nível no seu Brawl Pass. Tem também, ó, derrote 12 inimigos em combate duplo. Então você faz essa missão também, já o um combate duplo, derrota eles e aí consegue mais 100. conclui o nível em caos cibernético. Então você conclui o nível lá, o nível normal, o nível difícil, seja qual for. Concluiu o nível mais 100 Fichas pra você Ah, mas sem de 100 em 100, galera, calma, tem mais Tem ainda os desafios maiores, né Tem os desafios é, do Brawl Pass e tem o desafio grande também Então, um vale 200, outro vale 300 fichas E esses vêm aí, é, se não me engano, é, é a cada dois dias ele vem é, Ele pula um dia, a segunda vem, aí a quarta, a quarta, se não me engano, vem É, é assim, pula um dia e vem no outro Acho que é terça, quinta, sábado, se não me engano Mas ele pula um dia, então... Nesses, nesses períodos você vai ter muito mais fichas para ganhar. E eles valem bastante. Você com certeza não vai ter dificuldade para poder fechar o seu Brawl Pass. É tranquilo. Aqui em cima você vê ó, as fichas que faltam: 0 de 150 para ir pro nível 4. E o fim da temporada, ali, em 55 dias. O que é muito legal, né? Muito legal porque é um passe de batalha. Passe de batalha, né? Que a galera fala: o Brawl Pass de quase 60 dias Dois meses praticamente. Então é um passo de batalha que é a 170 gemas, é um valor um pouco maior do que o do Clash Royale e do Clash of Clans, mas ele é o dobro de tempo do que o do Clash Royale e o do Clash of Clans. Então, em tese, vale a pena pra vocês sim. Então aqui você tem as recompensas anteriores, aqui em cima as missões, aqui as recompensas. E eu digo uma coisa, quem conseguir comprar o Brawl Pass vai ter muita recompensa a mais aí, Nesse caminho, quem tá precisando maximizar a conta Agora vai ser a hora, galera Agora vai ser a hora, vai ser top demais Ah, Bruno, e quando eu completar o meu o meu Brawl Pass Eu paro de ganhar caixa, eu paro de ganhar as coisas? Calma, quando você completar Você juntando 400 fichas Você consegue aí abrir mais baús Então você vai abrindo baús a cada 400 fichas Tranquilão, acho que é a caixa grande, né? Então é de boas, tranquilo pra você, galera E você, o que achou? Curtiu essa explicação? Sobre o, pass, o Brawl Pass Curtiu demais? Achou da hora? Top demais? Não esquece, se inscreve aqui no canal E deixa aí a sua mensagem falando o que você acha sobre o Brawl Pass, mano Quero saber tudo de vocês E é claro, esperem porque tem muita novidade Vou fazer mais vídeos e você vai curtir aí os vídeos novos Explicando muita coisa sobre o Brawl Stars Nessa maior atualização da história Desde a mudança de lado, né? Do Brawl Stars É isso, galera! Tamo junto! É nóis! Um abraço! Falou! Fui! <SILENCIO>